Muito bem, estamos de volta e o Trabalho em Revista está recebendo Rômulo Araújo, que é servidor do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, para falar sobre E-Social. Rômulo, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez a Mato Grosso. É, obrigado, obrigado e agradeço o convite do, do TRT23. Mais uma vez a gente está aqui para falar sobre o E-Social. Quer dizer, mais uma vez, o assunto, então, é complexo, Romulo. Para quem não sabe ainda o que é o E-Social, você poderia explicar para a gente? É, o E-Social é, é uma estruturação fiscal, ele faz parte do SPED, foi instituído pelo Decreto Presidencial 8.373, de né, 2014, e aí, na realidade, ele vem substituir várias obrigações que os órgãos e as empresas privadas né, e os órgãos públicos já são obrigados a enviar. Né? E aí com o E-Social o governo junta todas essas obrigações, e essas informações em um único canal. Desde 1o de janeiro, conforme é, o Diário Oficial da União publicou, empresas com faturamentos maior que 78 milhões já estão participando do, desse novo sistema de unificação do governo federal. As empresas que têm faturamento inferior a 78 milhões passam a participar desse programa a partir de quando? Agora a partir de 1 de julho. Então, é, como é que se deu a implantação do E-Social em todo o país? A partir de 1º de janeiro, todas as empresas com faturamento acima de 78 milhões e, por coincidência, a gente está gravando aqui hoje, é, dia 7, é o último dia para que essas empresas mandem a sua primeira folha de pagamento pelo E-Social. Então, existe uma expectativa muito grande do Comitê Gestor Nacional, do SERPRO, do pessoal que trabalha em, em Belo Horizonte, está todo mundo lá acompanhando, o primeiro envio dessas folhas de pagamento das 14 mil empresas do país que fatura acima de 78 milhões. A partir de 1º de julho, todas as empresas, inclusive o microempresário, o MEI, têm que enviar suas informações pelo eSocial. E a partir de janeiro do ano que vem, todos os órgãos públicos começam a enviar suas informações pelo eSocial também. Essas empresas que vão aderir ao programa, aquele empresário que ainda não entendeu ou ainda não juntou esses dados para que possam enviar, ele ainda tem até quanto para poder fazer isso? Você fala que hoje é o último dia, mas quem não conseguiu enviar, qual que é a multa no caso de descumprimento? Se ele vai ter uma nova oportunidade de poder enviar esses dados? Como que deve Olha, funcionar você isso? você sempre é, vai poder enviar. Eu vou fazer aqui um comparativo que, que eu acho que todo do brasileiro entende, fazer uma equiparação ao imposto de renda. Você tem um prazo para enviar o seu imposto de renda, quando você perde esse prazo, você é multado. O e-social é mais ou menos isso, então eu tenho um prazo até o dia 7 do mês subsequente para enviar a minha folha. Quando eu não envio e eu não justifico isso, é, eu posso ser multado. Então, como é que acontece hoje? Hoje eu preciso mandar DIF, RAI, GFIP, são várias obrigações acessórias, né? obrigações fiscais que eu mando uma vez por ano, ou de três em três meses, essas obrigações elas vão deixar de existir e vão ser embutidas no E-Social. Consequentemente, essas multas que existem, multas anuais, elas vão ser diluídas mês a mês. Hoje, o E-Social é uma estruturação fiscal, mas as instituições normativas da Receita Federal, do Ministério do, do Trabalho e Emprego, todas elas devem ser alteradas à medida que o E-Social vai entrando, para que essas multas passem a ter uma, uma validade dentro do E-Social. Essa é a grande ideia do comitê gestor. Agora, esse sistema será uma espécie de cadastro único para o empregador, né? Vai estar incluso ali a Receita Federal, o INSS, Caixa Econômicas e outros mais. É, quais são os benefícios para o empresário, que vai participar agora dessa unificação, e para o funcionário também? É, de uma maneira geral, é uma mudança de paradigma, né? Todo o país, todo servidor, todo empregado e todo empresário, ele ganha com isso. Imagine que hoje você é fiscalizado por um auditor fiscal, você tem que juntar N informações e entrega o Ministério do Trabalho. Depois vem o auditor fiscal da Receita você entrega aquelas mesmas informações de maneira diferente. O que é que o governo federal fez? Ele criou o que a gente tem chamado de uma caixa d'água onde vai ter todas as informações, do momento que você contrata um empregado ou que você dá posse e exercício a um servidor, até o momento da saída dele, incluindo ali a aposentadoria. Então, tudo vai estar num repositório e num banco de dados único. E que as empresas que enviam essas informações, logo no futuro, elas vão ter acesso ao que enviou. Então, eu posso ter todos os dados compilados do que eu já enviei durante 5, 10, 15, 20 anos, de um relatório voltando da, do, do próprio governo federal. Essa é, é, é a grande ideia, porque eu não tenho que estar tá guardando esse, esses, essas informações tem validade o mesmo prazo previdenciário. Então, a princípio, elas valem por 30 anos, né, podendo chegar até a 100 anos. Essa é a grande vantagem. Então, A minha empresa tem 10 anos que manda para o E-Social as informações. Queimou, pegou fogo, eu tenho tudo ali um empregado que trabalhou, ele tem como pegar desde o dia que ele começou a trabalhar na empresa até o dia que ele saiu através de informações que o próprio governo recebeu e auditou. Para mim, essa é a grande vantagem. Né? Romulo, então eu, quero, eu posso dizer que quando eu for me aposentar, por exemplo, eu vou ter mais facilidade no futuro com o E-Social do que eu tinha aí há, há anos atrás. Isso. Essa é a grande, essa é a grande vantagem do, do E-Social. Né? E a Justiça do Trabalho virou um grande parceiro do, do Comitê Gestor do E-Social pensando nisso. Porque ali no futuro a gente pensa em fazer uma parceria com o Comitê para que essas informações, como são informações trabalhistas também, elas sirvam para as demandas judiciais. Então, se eu recebo, eu enquanto juiz, por exemplo, recebo, recebo uma demanda trabalhista, eu posso consultar o próprio E-Social, todas as informações daquele, daquele empregado. Essa é a grande vantagem. A ideia é essa, que no futuro as aposentadorias aconteçam pelo E-Social. Então, quer dizer, quando o, empre o empregado deixa a empresa, ou é demitido, ou pede demissão, ele busca, por exemplo, a Justiça do Trabalho. No caso, ele não precisa juntar toda aquela documentação, vai estar tudo ali no E-Social e -Social a, ideia a própria no futuro, Justiça vai isso, A própria Justiça vai, vai poder acessar aquilo. A, é, a nossa ideia é fazer um, um, um convênio no futuro para que a própria vara acesse e tenha as informações, como a gente já tem outras, outras parcerias com outros sistemas. Então, essa é a grande ideia. É que, e aí, qual é a vantagem? Você manda mês a mês, então você, empresa, é, você órgão público é auditado mês a mês, porque todo mês é uma da minha folha de pagamento. Se existe alguma inconsistência ou alguma ilegalidade, automaticamente é, a gente já vai saber na hora. Eu vou ter tempo de corrigir. Eu não vou esperar cinco anos para saber que eu deixei de recolher né, uma, uma obrigação previdenciária ou uma obrigação do imposto de renda. Eu mando a minha folha de pagamento ela é auditada e já é devolvida. Olha, essa e essa informação tem consistência. Essa é a grande vantagem, essa é a mudança de paradigma. Dentro das empresas, dentro dos órgãos públicos, a gente precisa redesenhar os processos de trabalho, entender que, já, que não existe mais dentro da área de gestão de pessoas, dentro da área administrativa, caixinhas é, separadas, que cada um faz seu trabalho. É um trabalho em conjunto, para até o dia 7 do mês subsequente, a gente enviar todas aquelas informações. Agora vamos falar de empregado doméstico. Muita gente tem empregado doméstico em casa, já participa do eSocial. Há uma diferença do eSocial para empresa, para empregado doméstico e uma outra questão: quem vai contratar agora, que não tem conhecimento, como fazer para entender o eSocial, onde procurar, o que site acessar? Olha, o, a, o empregado doméstico, né, o eSocial para empregado doméstico, ele está na mesma plataforma, né, é, é até a mesma concepção. Mas são situações totalmente diferentes. Né? Eu, como empregador doméstico, eu tenho uma pessoa que eu vou lá, emito a guia dele e pago. Né? O, a, a semelhança que tem é quando eu esqueço de fazer alguma coisa correta para o empregado doméstico, eu tenho que desempilhar tudo que eu paguei para resolver um problema de dois, três meses atrás. O E-Social guardando as dívidas proporções é mais ou menos isso. Então, eu tenho uma folha de pagamento com 6 mil, servidores ou 6 mil empregados, quando eu envio aquela folha dia 7, o eSocial já me devolve, dizendo, olha, a sua retenção previdenciária está errada, o seu imposto de renda está calculado errado, e aí eu tenho tempo de corrigir isso e enviar. Mas Quem ainda não se preparou? Existe o site oficial do eSocial que tem toda a documentação técnica, ela tem os layouts, o manual do desenvolvedor, um manual de orientação, um, um guia de perguntas e respostas, então assim, lá é, a primeira, é, é, é o primeiro passo que você tem que dar enquanto empresário, enquanto escritório de contabilidade, né, para poder é, aprender sobre o E-Social, é, é o melhor caminho, é o primeiro caminho. Então o E-Social já é uma realidade e é preciso se preparar para isso. Os órgãos públicos têm até janeiro do ano que vem, então, para se organizar também. Isso, exatamente. Hoje, hoje já é uma realidade para as grandes empresas. A partir do mês que vem, para toda a área, a área privada e a partir de janeiro do ano que vem, para todos os órgãos públicos. Né? A Justiça do Trabalho, que eu já falei, é um grande parceiro do, do, do Comitê Gestor do E-Social. Acredito que a Justiça do Trabalho, como todos, os 24 tribunais mais o TST, assim, nós estamos bem avançados. Semana que vem, é, o Ministério Público do Trabalho, junto com o CSJT e o CNMP, está promovendo um evento em Brasília para 600 pessoas de graça, onde teremos três salas temáticas, né, com mais de 20 auditores discutindo o E-Social, exclusivamente para órgãos públicos. Ok. Eu conversei aqui com Rômulo Araújo, o servidor do TRT de São Paulo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Trabalho em Revista. Ah, obrigado a vocês pela oportunidade aqui de divulgar esse trabalho.